O público infantil lotou as tardes da 50 Feira do Livro de Santa Maria. Mais de 100 escolas de ensino básico passaram pelo evento. Eu estou gostando da feira, é a primeira vez que eu venho numa feira do livro assim. Estou gostando muito. Primeira edição que veio? Sim, primeira. Acho bem importante, porque é uma oportunidade para as crianças que também não têm tanto contato né, com o mundo letrado, uh, poder participar e entrar em contato com os livros, com a literatura, com essa nova. né? Com essa cultura que eles não têm muitas vezes em casa, né? principalmente as escolas municipais. O Espaço Infantil é uma das atrações da feira. Aqui, as crianças encontram o um mundo literário. Super-heróis, princesas, desenhos coloridos. O gosto dessa galerinha é vasto. Comprei três, dois X-Men e dois de Batman. O quadrinho do Homem-Aranha, do Deadpool e do Wolverine. Temos um Zé, Naruto, One Punch Man. Olha os animes. Eu acho que agora mais é o Diário de Banana é o livro que mais pedem, que já é os maiorzinhos daí a partir de sete, 8 anos. Por aqui, o hábito da leitura vem desde cedo. Gabriele trouxe o Bento, de um ano e meio, para escolher o seu livro. Quando eu estava grávida, a gente já tinha participado da feira e eu é, visualizava ele aqui nesse espaço. E a gente foi no teatro, agora assistir a peça, e a gente já passou para pegar mais um pouquinho de conhecimento e incentivar a leitura. Eu, eu gosto bastante de ler, o pai dele gosta bastante de ler. E se a gente não incentivar desde agora, como que ele vai criar o hábito, né?